E aí galera, beleza? Felpão aqui E hoje, guys, eu vou começar um... Não é tipo uma série, né? nada da... Não é nada disso, né? Mas hoje eu vou começar Tipo, postar vídeos com dicas rápidas Pra vocês aqui. Táticas ou movimentações Ou flashes ou smokes ou molotovs Coisas que podem ajudar bastante vocês Dentro de um server, dentro de uma partida, beleza? E dessa vez eu vou começar aqui o primeiro Primeiro episódio, guys. Eu vou começar assim, Eu vou começar com uma explosão fundo Da D2, beleza? É... Seguinte, galera, vamos lá. O que seria essa explosão Fundo da D2 aqui? Normalmente, quando a galera vir fundo aqui, né, de CT, eles têm a tendência a molotovar, a flechar a... se o time vem para brigar, né se o time tá com o respawn, a tendência até que o primeiro aqui, passe pro bunker smokando essa aqui e acaba que eles querem dominar o fundo então vai ter provavelmente uma decisão de round ali, né. O que, que seria essa explosão, galera? A explosão seria o seguinte você taca, tipo, por exemplo, aqui no, no, no não seria um negócio com o respawn mas normalmente quando você domina com o respawn, você faz a smoke fundo aqui, eu normalmente faço ela daqui, né? Encostando que ela cai certinho aqui, ó. O cara não consegue te ver. Então eu normalmente venho aqui, ó, trava aqui. Não precisa ser exatamente perfeito, né? E, e tento tacar mais ou menos em é, alinhado com essa porta aqui em cima. Tá vendo? Então vem aqui, tá com ela. E normalmente vem bangs, vem um monte de coisa e oh, ela ficou até melhor. Essa aqui vem um, vem bang, vem um monte de coisa e tal no fundo. O que, que você vai fazer, galera? Você só vai. Posicionar um cara aqui esperando essa smoke não tacar de início, um dos caras que vai explodir taca duas bang pra quê? Para os caras lá eles, eles tacarem bomba e achar que você está no fundo, aí eles vão tacar as bombas, né? Vão fazer uma molotov provavelmente azul, talvez a molotov aqui. E aí que tá o um segredo, galera. Vocês vão vir aqui dentro, você vai esperar eles normalmente tacarem a molotov, e quando eles tacarem a molotov, você vai fazer isso aqui, ó. ó eles vão tacar a molotov, você vai falar assim, esboca pro seu parceiro lá da basté e você vai apagar e vai entrar. Ah, Felps não vai ter bang. Vai. As bangs, normalmente, seriam essas aqui, ó. Vai ter uma bang na frente da porta. Não precisa ser perfeita, mas... É que segue o cara que, que esteja colando, né? Porque, às vezes, tem um cara colando aqui, ó. Pronto pra apagar. Tem um cara indo pro azul e aí segue ele. E uma flecha por cima aqui, beleza? Então, normalmente, vai ser dois que vão entrar ali. E um cara que vai fazer o suporte, né? Ele vai fazer essa bang aqui. E depois vai fazer uma sim. E o cara que fez a smoke, ele vem e faz a smoke e depois banga duas pra direita, beleza? Aí o outro cara, né, o quinto cara normalmente, ele pode ficar lá no escuro baixo, pegar a rotação, sem problemas nenhum, beleza? Então a explosão é o seguinte, galera. Vai ter a smoke do cara lá atrás e vai ter as bugs dos seus parceiros. Vocês vão chegar aqui, os caras aproveita e vai atacar uma molotov, e você na hora que... Antes de você apagar, você vai ter que estar tá falando, ó, banga, banga. Aí na bang você já entra aqui, beleza? Nisso o outro parceiro lá atrás já tá soltando a smoke. Na hora que você falou banga. Vai tá esbocando aqui uns 3 segundos depois. Pro op não vir aqui ajudar o seu amigo. E vai tá bangando pro cara se tiver bunker, ficar cego, beleza? Então é uma boa explosão fundo. É, se você quiser usar o do seu time aí vai ser bastante legal. E esse aqui foi o meu primeiro vídeo né que eu vou tentar tá trazendo pra vocês de dicas, beleza galera? Tamo junto, obrigado. Até a próxima, valeu.